Sejam muito bem-vindos ao Purple Talks, o nosso segundo Purple Talks, com ele, Samuel Catizano, seja muito bem-vindo, ele é muito gente boa, é maravilhoso, ele foi, é, ele foi um jogador que saiu muito recente, mas ele deu a cara a tapa, então ele está aqui por isso, né? nosso, é, nosso Purple Talks, ele tá chamando, chama todos os jogadores para a gente conhecer um pouco mais sobre eles, para é, saber quem mais são esses jogadores, afinal é uma temporada de novatos, certo? E antes do Samuel se apresentar, eu pedi para uma pessoa descrevê-lo. E o Gabriel Nascimento, conhece? Conheço, claro que eu conheço. <risos> o Gabriel Nascimento falou um pouco quem é Samuel. Sim, Samuel é um saber. cara intenso, que vive tudo o que tem para viver do jeito que merece, um cara exemplar. Um excelente filho, um ótimo irmão, um grande amigo, que vai te ajudar em qualquer circunstância que você precisar. Um garoto sensível, que a vida já maltratou até demais, mas que continua com sorrisos radiante e uma personalidade cativante para quem está por perto dele. Samuel é luz, é brilho, é alguém que tem um carisma gigantesco e que só merece coisas boas desse mundo. Amigo, eu te amo e só quero que você tenha paz, amor e tranquilidade nessa vida, pois é o que você mais merece. Emoji de coração. Comentário. Ai, ele nunca falaria isso pra mim assim, é, é, é, sem o jogo, sabe? Porque o Gabriel não é de falar essas coisas, eu fiquei até emocionado, muito fofo. É, o e o e Gabriel, ele é inteiro, então, se ele colocou, eu realmente o que ele acha. Porque quando ele quer me dar, me, me, me dar bronca, carnaval tava eu bêbado recebendo a bronca de Gabriel. Então, assim, ele fala. <risos> Ainda juntou na galerinha, entendeu? Pra falar assim, quem é que tá com a razão? <risos> o Gabriel é bem assim mesmo. O Gabriel é, é muito meu amigo também. A gente não se conhece pessoalmente, mas é a gente amigo desde, sei lá, 2018. Assim, Caramba. acho que é 2018. É, 2018. Então a gente já jogou juntos como dupla também. Ele é meu duo da vida. Então... Ai, Ótimo duo, Ótimo. E, e você concorda com ele? Sobre as palavras dele? Se apresenta um pouco é, para a gente. Eu concordo com tudo, né? Até a parte né, que ele falou de ser sensível demais, é, eu sou muito sensível e foi por isso que eu saí do jogo, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível, ao mesmo tempo que eu sou muito comunicativa, ao mesmo tempo que eu me jogo para as coisas, eu me jogo também é, nas emoções, né? E aí daí a intensidade aí que ele falou, entendeu? Se eu tenho que viver uma coisa, eu vou viver aquela coisa ali do jeito que tiver que viver. E aí eu concordo e... totalmente com o que ele já disse. <risos> e qual é, é a claro assim, Ele está sendo falando... pensa de peixes. Ah, sabia. De... Que ser... Então seu Tinha aniversário é para esses dias, ou foi esses dias? Foi, foi, foi, foi sábado, foi dia 12. Né? Nossa, feliz aniversário! E guia, 28 de Ah, um bebê ainda. Muita felicidade. Não, eu já eu já quando quando eu li, quando eu pedi para Gabriel, ele ia ser um, ele deve ser psiano. Porque realmente, todo pisciano, ele se joga muito, ele é muito intenso, muito sensível, ele, ele recebe as coisas com muita intensidade. Minha lua é em Peixes, então eu sei bem. Ah, que... sim. Meu pai é pisciano, minha sogra é pisciana, então eu sei como é ah, isso. Ah, então você já tem um doutorado aí em peixes, né? Já, já sim. Mora no Rio Mas de Janeiro. Moro... Mora no Rio de Janeiro e. Desde gosta sempre, quase. De... <risos> Desculpa, gente. Sem não. problema. Quem é a pessoa que mora com você? É o meu irmão. É o meu irmão. Ele é mais novo que eu. É a minha cara. E aí <risos> brotou do nada, né? Mas então... É... Eu, tá, não... Mas... eu não desgosto do Rio. Eu não desgosto do Rio. Eu gosto, mas assim, no Rio de Janeiro não tá muito bom ultimamente, né? Tá, tá bem complicado. As coisas estão é. caras, muita violência, mas, infelizmente, Bolsonaro veio todo daqui. É. Infelizmente, todo o Brasil, amigo. Amigo, e me conta mais sobre você. Você é solteiro? Você... Eu já percebi que você mora com a sua família você é solteiro. É. Como é que fala? Tá recebendo currículos? Como é que é? <risos> tô recebendo currículos. Tô solteiro, mas também não tô com pressa de voltar a namorar. Eu comecei a ficar solteiro no início desse ano. Então, assim, tô, numa, tô num momento da vida que a gente tá só sentindo o ambiente, sem pressa para nada, conhecendo pessoas. Entrei no jogo justamente também para conhecer muita gente. E aí, eu mal entrei no jogo, o que, que fizeram? Proibição das tribos, né? Não uhum. pode se comunicar fora. Eu, ai ah, gente, mas eu queria conversar com um monte de gente. E assim, antes de ter a proibição, já tinha rolado um monte de oi, oi, oi, oi. Eu falei, caramba, eu vou conversar com um monte de gente. E daqui a pouco, não, não pode. Ai meu Deus. Mas ah. faz parte do game, né? E, e foi divertido também, né? É, é divertido. Até a proibição é divertida. Né? Se você não ficar irritado com ela, você percebe que ela vai criando outras dinâmicas. Né? Você acaba se aproximando mais da sua tribo. É, é bem legal, como, então vamos vamos falar um pouco sobre o game como é que você veio parado no seu VVD você é a pessoa 100% novata você era a pessoa que não é tinha jogado nada você como é que você descobriu o mundo dos jogos na sua descrição você diz que e... é por amigos então então foi o Gabriel e o Rafael desde eu vi quando o Rafael jogou e aí ele falou o quanto era legal e não sei o que me mostrou fazendo a prova e tal e aí mandou a foto. E aí eu já falei, isso é meio legal. O Gabriel sempre falou, mas eu sempre pensei, é um lance do Gabriel, sabe? Gabriel gosta, faz parte, entendeu? É, survival, é, Taylor, essas coisinhas do Gabriel. E aí quando o Rafael jogou, eu falei assim, ele gostou também? Aí eu pensei, poxa, bacana e tal. Pode ser interessante. Aí, final do ano passado, foi final do ano passado. Por aí eles comentaram do tipo: olha, vai ter, não sei o que, se inscreve e tal. Não, foi agora, em janeiro. Foi em janeiro. Aí eu me inscrevi e vi como é que era de novo, comecei a assistir, que eu não, não tinha assistido ainda. Aí eu tô, inclusive, nossa, muito divertido, né? É muito melhor que BBB, gente. Pelo amor de Deus, tem nem comparação. Não é um episódio, acontece tantas dinâmicas e tal, aí eu já pensei, gente, vou entrar nesse jogo quero ver gente jogando arroz na fogueira. <risos> e, e aí, poxa, aí eu fui vendo... O, o, aí o próprio assistir o negócio já, já, já vai fazendo você ter vontade de jogar, né? Por mais que a dinâmica do jogo seja um pouco diferente, porque é virtual... É, tem toda a interação, né? a interação são pessoas, seja numa ilha, seja através do WhatsApp, continuam sendo pessoas. Então, o, a parte que você mais gosta do jogo, entre, por exemplo, social, estratégico e o físico, que seriam as provas, é o social. Porque você gosta de conhecer é o pessoas. Eu adoro conversar, né? Eu sou estudante de psicologia, então se deixar o Eu, eu, eu inclusive, sou estudante de comunicação, inclusive... eu que entendo. <risos> Inclusive, eu fui tirado no jogo com uma pessoa de social ruim. Aí eu fiquei assim, gente, será que o meu social é ruim mesmo? Porque, tipo, eu não paro de falar. Mas faz parte do jogo. As pessoas nem sempre te leem do jeito que você é, né? Às vezes a gente. Principalmente, poxa, eu fiquei menos de uma semana no jogo. Então, Não. é muito pouco para você conhecer alguém, eu acho que eu fiquei aqui, uns três, três dias no máximo, três ou quatro dias. Acho que dias. Foi, foram cinco, quatro, ou cinco dias, né? Três, quatro, quatro cinco, cinco dias. dias. É, é muito pouco para você conhecer alguém, né? Até é. para você, você fazer o seu jogo, eu tava muito em sentir, né? Em sentir como é que ia ser. Enquanto a gente dá uma pausa, eu pedi para ele parar... Só... Tem como, né, amor? Aí o Kevin corta rapidinho essa parte. Desculpa, gente, voltei. É, tudo bem. Mas enfim, enfim você... Voltando. Você estava você... tá falando sobre, né, sobre o fato do social. É, eu e vou, perguntar, que... eu vou, vou perguntar novamente, ah. a gente encaixa. É, então, toda, de todas as suas dinâmicas, é, poucos dias de jogo... É realmente muito pouco para você conhecer as pessoas. Você ficou quatro, cinco dias e tudo mais. Então, é muito pouco para você conhecer é, alguém. É, você acha que, se talvez, você tivesse ficado mais tempo, você teria conseguido é, fazer mais social, as pessoas conseguiriam te descobrir mais e tudo mais, você teria se, é, como é que eu posso falar, não, não se encaixado, mas é, entendido melhor tá o que é tá tá sim. Né? Sim, com certeza foi, com certeza isso contribuiu muito, porque eu nunca tinha participado de uma coisa parecida, e realmente é bem diferente, eu sei que para vocês que estão assim, é muito natural, o Gabriel fala com uma naturalidade, mas é muito diferente, daqui a pouco, sei lá, você está conversando com 20 pessoas que você nunca viu na vida, e fazendo prova, e não sei que, eu nunca tinha feito nada parecido. E isso contribuiu para o início eu também começar do tipo: o que, que é isso? Não sei, não sei como é que faz, como é que joga, e, e agora a gente vai para o conselho, como é que vai ser? Tinha sempre essa expectativa, né? E eu, inclusive, falava com todo mundo, porque eu sou uma pessoa sincera até demais, e isso atrapalha muito no jogo. Isso, foi um dos é meus verdade. defeitos. Isso foi um defeito meu no jogo, porque eu deixei. É muito que os adversários me lessem, por ser muito sincero, e eles que estavam ali se camuflando, que continuaram ali na deles. É, Para você ter uma ideia, uma frase foi... No dia, no dia que eu fui votado, uma frase que eu disse foi... É... Alguém falou assim, ah, vamos falar do jogo então, e eu falei, vamos... Mas assim, aí a pessoa falou, mas tô tentando. Eu falei, cara, toda vez que eu converso contigo, você some. Porque eu também sou uma pessoa que gosto muito, e esse também foi um defeito meu no jogo, reciprocidade. Se eu ver se a pessoa tá falando comigo, eu vou falar. Se a pessoa vai encurtando, eu vou encurtando, sabe? Vem da dinâmica uhum. da troca, né? Do que você tá com vontade de fazer. E isso atrapalha no jogo. Porque se você quer manipular ou usar de estratégia, né? Vou falar mais bonito. Se você quer usar de estratégia, você não tem que se comportar como o outro tá se comportando. Você tem que se é. comportar de um jeito que faça o outro se comportar do jeito que você quer, né? Porque é um é jogo. Então, assim, eu tive zero estratégia, eu não consegui, não teve tempo de eu criar a camada jogador. E eu acho que é por isso que eu levei tanta coisa assim o pessoal, fui impactado de uma certa forma pelas coisas que aconteceram no jogo. Porque quando a gente trabalha, né, a gente coloca a nossa cara a pulsa do Samuel Trabalhador. O Samuel tem uhum. aquela máscara Samuel Estudante. E isso nos ajuda né, a gente se relacionar naquele ambiente ou não levar coisas daquele ambiente para outras áreas. E como foi pouco tempo, e eu também nunca tinha feito nada parecido, é, não aconteceu, não, não cria aí a caixa Samuel Jogador, né? E aí fui sincero demais, fui bobo demais. O único momento, assim, que eu faltei com a verdade, eu perguntei para um jogador que estava comigo, o que, que você acha de eu fazer isso? Então, assim, <risos> foi totalmente uma criança no jogo, entendeu? É, no, nossa, eu me lembro que no meu primeiro jogo, realmente, no começo eu também demorei um pouco para engrenar. A minha sorte foi que minha equipe ganhava as provas e aí deu tempo de eu conversando, ótimo, conversando e né? tudo mais. Não foi <risos> a mesma coisa que aconteceu na sua. Mas, gente, é -sal. mas enfim, ainda temos alguns do sal, da Sal jogando. Aí tem um só, tem só um, só sobrou um. Não, ainda ainda dois, lá, né? tô... Não só um só. Oh, cara, só por isso que eu falei hip-sal. É, vamos lá. Mas mudando de assunto. Foi a minha, foi a minha sorte de principiante. Verdade. Mas assim, e, mas assim, você pretende algum dia jogar novamente alguma outra coisa, um fest, coisa do tipo, e, ou não? Então, então... Tendo eu não digo nem no futuro próximo Eu não digo nem no futuro é, tem... próximo, mas no futuro Eu gostei muito, eu tô acompanhando muito eu, tô, uhum. eu fiquei viciado Em acompanhar. então no mínimo Eu vou ficar acompanhando porque eu acho legal Os comentários, as piadinhas Aí depois vocês pegam As frases dos jogadores e fa... Eu achei isso muito legal Muito divertido, eu gostei muito da dinâmica Não sei se talvez Entraria como participante, mas quero Estar tá sempre vendo essa dinâmica Acompanhar se algum dia quem sabe ajudar, mas assim, participar eu não sei. No momento não, quem sabe no futuro, né? No futuro, né? Não, mas tem, tem, tem pessoas que ficam mais hoje em dia com plateia do que, do que jogando e jogando É muito legal. É muito legal, é muito divertido. É muito legal. É muito legal ser plateia. Eu tô adorando. <risos> eu tô gostando mais de ser plateia do que quando eu tava jogando. Porque foi pouco tempo e também pelo estresse, né? Como eu não uhum. sabia o que nada acontecia. E eu fiquei muito ansioso, né, então eu ficava, gente, o que vai acontecer? Isso pode ter sido até irritante também. Gente, o que vai acontecer? Mas, gente, e a prova? E depois da prova, né? E aí, para uns pode ter soado até meio desinteressado, eu não sabia, né, como é que a dinâmica funcionava, mas eu realmente não sabia o que ia acontecer no próximo minuto. Quando acabou a prova, eu falei, tá, e agora? Como é que vai ser? <risos> Aí é todo mundo, conselho. Aí eu falei, conselho. Ah, tá, meu Deus, agora é o conselho, <risos> então tá bom. <risos> então, e falando em, em, em plateia, existe uma pessoa que eu queria que você mandasse um recado que eu sei que foi uma plateia que torceu muito por você, que foi o Rafa, o Rafael. Ai, Mandar sim. um recado pra ele e pra todo mundo que torceu pra você. Gente, olha... <risos> tá... Primeiro não, primeiro pro Rafael, amigo, você sabe que eu te amo, tô, tô contigo pra tudo, você foi assim, você foi ótimo ali, me levantando a minha moral, até quando a minha moral tava bem embaixo, então, muito obrigado, seu, enfim, querido. E para todo mundo que torceu por mim, ó, gente, muito obrigado, eu recebi muitas palavras de carinho, verdade, olha, o que eu não recebi, é, o que eu achei que você recebeu uma melhor receptividade, o quanto eu tava jogando... Quando eu, quando eu saí, vocês foram muito fofos. Foram muito fofos demais, assim. Eu realmente não esperava. Os ADMs, eu já fiquei meio assim... Nossa, que legal, eles são... porque todo mundo foi conversar comigo e tal. E eu me senti, assim, muito abraçado Mas, tipo, eles são os donos do jogo, né? Então, assim... Mas as pessoas que não eram dono pessoas que estavam jogando contra mim, pessoas que estavam só de plateia, veio um monte de gente comentou, veio no meu privado, conversou comigo, e aí quando você tá, né, e eu, né, eu, eu tenho problemas com ansiedade, eu faço acompanhamento, e aí como eu estava assim, já mega, eu sou uma pessoa mega sensível, e aquele carinho fez toda a diferença, então assim, mais do que quem torceu por mim, muito obrigado por quem foi, porque foi um abraço, né, quando eu saí, eu gostei muito, me senti muito acolhido, muito é, obrigado, é. de verdade. E eu acho que, no fundo, é esse o grande sentimento que a gente tem no, no mundo dos jogos, né? É questão de sensibilidade, acolhimento. E, e é isso que, que realmente eu quero que você leve do, do nosso mundo dos jogos, para que você conheça é a questão de todo mundo abraçar de todo mundo segurar a mão principalmente no momento que uma pessoa tá passando por algum problema tá passando por, por uma dificuldade e eu espero que é isso que seja esse sentimento que você leve sempre e que continue realmente é, participando do, do, do nosso mundo seja como plateia seja como jogador no futuro seja ajudando como você também disse né quem sabe então Seja muito bem-vindo, espero que, que você é, tenha se sentido acolhido, se sinta acolhido sempre, e seja muito bem-vindo. obrigada, de verdade. Você é, você é muito fofa. Né? <risos> obrigada. Existe... é, o Kevin discorda, mas enfim. <risos> <risos> ah, mas aí isso, é o normal, né? Não dá pra ser fofa 100% do tempo, né, Não gente? Dá. Não dá. <risos> Mas vamos, vamos agora a um bate-bola, jogo rápido, ah, na nossa reta final da entrevista. Um bate-bola, jogo rápido, para a gente saber um pouco mais, algumas coisas que você pensa. Uma vontade. Uma vontade de voltar a nadar. Voltar a nadar. É, um ídolo. Um ídolo. Ariana Grande. Surpreendeu que eu não, não esperava. Ai, gente, eu sou, eu sou muito viciado. Eu poderia falar outra coisa assim, né? Mas mas vamos sim. Bom, é, fale o que você que você sente. A é, é grande sim. Uma viagem, um lugar que você quer conhecer um lugar que eu quero conhecer. Eu já ia dizer bonito que foi um lugar que eu fui, mas um lugar que eu quero conhecer. Ah, eu quero conhecer Teresópolis, gente. Eu nunca fui. Né? No Rio? Inclusive. Mesmo? É. Inclusive, eu... é a próxima viagem que vai acontecer esse ano. Inclusive. Não, eu, eu, assim, Teresópolis, essa é região serrana do Rio, né? Eu sou. É você, é é graf... Desculpa, Pedro Tavares, meu amigo, mas. <risos> Mas Teresópolis é essa região serrana, né? Petrópolis, Teresópolis, Teresópolis etc, né? É, Vai ser legal. Petrópolis né? eu já conheci, mas agora é, teve, teve uma tragédia lá, não sei se vocês viram. Sim, sim, é, sim. Teve uma enchente, aí destruiu, mas também já conheci. E Teresópolis não, e muitas vezes a gente não faz as coisas que estão no Rio, porque tá perto, sabe? É. Eu fui no Cristo Redentor ano passado. Nossa. Eu nunca tinha ido. É, então, ah, mas... Assim, mas... É, é, é, no geral, não é só no rio não, aqui também é a mesma coisa, tem cidades aqui pertinho, os pa verdadeiros paraísos, por exemplo, já é, Maragogi, eu só fui uma vez e eu nem morava aqui. Maragogi, aqui. gente! Em Alagoas, E aí a gente fica imaginando que se a gente estiver perto, a gente vai sempre, mas é uma enganação. É, Pois é, quando eu morava no Maranhão, eu, eu vim para Maragogi. Quando eu moro em Alagoas, eu nunca mais fui. Já, era pra, já Paratinga, Barra de São Miguel, enfim. São lugares que, eu, que são perto e eu quero conhecer. Mas vamos voltar. É... Não, adorei, eu adoro esse desfoque, né? Isso é porque você é boa de conversa. E quando a pessoa é boa de conversa, a pessoa vai emendando, vai emendando. Opa, espera é, Que bom, porque eu estou estudando para mim. <risos> Obrigada pela elogio, não esperava. Muito obrigada. Também tá gostoso de conversar. É uma uma pessoa que você sempre tem por perto. Uma pessoa que eu sempre tenho por perto é o meu melhor amigo, o Lucas. gente está no mesmo, a gente, por... mesmo a gente assim, às vezes não se vê um mês, mas assim qualquer problema, qualquer coisa ele sempre está sabendo. Está acontecendo alguma coisa na minha vida, ele está sabendo. Então, é isso que é importante. Os, melhor, os melhores amigos são, são sempre, como é que eu posso falar? É, às vezes a gente talvez não fale sempre, mas eles sempre estão ao, ao lado. Eu tenho, eu tenho um melhor amigo, o Luciano. Então, assim, a gente às vezes fica tipo, semanas sem se falar e de repente a gente começa a falar e semenda tudo. E ele é também a mesma coisa, ele sabe tudo da minha vida. É, Mundo dos jogos. Mundo dos jogos. Ah, é para eu escolher um não, mundo ah, é jovem. alguma eu... coisa relativa a isso, né? Isso. Estressante. <risos> é, gente, é muita tensão, você fica tenso. Pode não parecer, mas eu tava tremendo na prova e eu não achei que eu ia ficar tremendo, e eu tava. Eu tava assim, ó, com o celular na mão, ai meu Deus. E, por fim, a experiência no Survive VD. É a coisa que tem, seja, seja estressante também, ou teve alguma... Foi, mas eu acho que foi uma experiência... Eu não, eu não preciso falar uma, uma palavra só, né? Não, pode é, falar é... Lá em uma frase. Em uma frase. Foi muito importante. Importante. Eu Nossa. acho que eu aprendi muito de mim, nesse pouco tempo, porque foi muito pouco tempo, mas foi bem intenso. Então, assim, eu acho que eu, que eu aprendi coisas ali que eu não sei qual, quanto tempo ia demorar para aprender se eu não tivesse participado. É. É, acho, que, acho que é porque leva a gente também para um certo limite leva a gente para atenção, ao mesmo tempo que a gente tem essa troca com pessoas e onde tem pessoas, a gente tem troca. Tem então, troca. É... É... Posso mandar abraço? Pode. Eu queria mandar um abraço para a Bruna. A Bruna, a gente não foi aliado, a gente não jogou bem, assim, um com o outro, mas assim que eu saí do jogo, ela foi uma das pessoas que me acolheu e ela teve uma conversa comigo sobre ansiedade, que eu vou levar para sempre. Sabe, aquele momento, e você tá num jogo, mas de repente a pessoa é bem sincera com você, você é bem sincero com ela, e aí há uma troca, assim, muito especial, entendeu? E ali a gente se encontrou de verdade, então, assim, nem importava mais que ela tinha votado em mim ou não. Naquele momento eu falei, cara, eu adoro essa menina, sério. E foi muito legal. A então, é um então, abraço. A Bruna é uma fofa. Em breve entrevista com ela também. Samuel. Samuel, muito, muito obrigada por ter participado do no nosso quadro, ter aceitado a entrevista. Você é um amor de pessoa. Eu espero que ah, você então, realmente... Eu te não saia do nosso mundinho, continue com o plateia, acompanhe jogos, acompanhe Aqui, o Survive tem uma quantidade imensa de jogos também muito legais, eu posso citar o Subra, que eu acho que em breve vai, vai começar, o Fusion, é, o Survive ZG, é, que é o que eu modero com o Gabriel inclusive. Então... Tô começando é... a acompanhar agora o de vocês. Eu não sabia, o Gabriel não puxou sardinha, mas aí eu vi ele aplicando, acho que, prova, alguma coisa. Eu falei, opa, vou acompanhar também. Porque é muito legal, gente, acompanhar. Hum. É muito legal, porque você não tá no estresse dali, aí você consegue rir mais das piadinhas, você tá relaxado, você vai vendo. É muito legal. Então eu, tá. Estou gostando de acompanhar. Então estarei aí acompanhando com vocês, gente. Que ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado, de é verdade. Um beijo grande. E, gente, até a próxima. Em breve a gente vai continuar as, as entrevistas e com a sequência dos eliminados. Beijo, beijo. Beijo, Samuel. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Gente. E foi.